Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui com a Celeste, nossa nova cliente, ele é praia grande, para passar pelo tratamento com a gente, Isso. e como que foi? Bom, o tratamento foi maravilhoso, o atendimento né, foi maravilhoso, eu fiz uma sessão completa né, com o professor, é, vim conhecer o espaço dele, né? Eu já tinha conhecido o professor pelo, é, pelas aulas dele. Na internet, junto com uma aluna, e logo no primeiro vídeo que eu assisti, eu já me encantei. É, fui curada. Nossa, é... eu você, que é você? É você que sentia as dores, né? O que, que sentia? É, eu sentia muita dor, né? Eu tinha fibromialgia, diagnóstico, é, de médico, tomando muita medicação, e na primeira sessão é, já. Desligou os dois não tenho mais dor. Isso faz bem com <risos> o que É interessante que quem fez a sessão com você a primeira vez não fui eu. Não, não. Quem fez a sessão com Uma aluna. Uma aluna minha uma aluna online. Uma aluna online. A Odeli, Isso. que também mora em Praia Grande. Que também né? mora em Praia Grande. Isso. E o resultado foi maravilhoso. E aí eu, eu estou matriculada né, já no curso para ser uma terapeuta também. E fazer um atendimento presencial para conhecer o espaço, conhecer o professor, é, sentir como que era o toque, o, o, para é, adquirir um pouco de experiência, da Sim. experiência dele. E eu só posso dizer que é maravilhoso, se alguém quiser marcar um atendimento que vem aqui conhecer o espaço, não vai se arrepender. Hum, que bom, que legal. Então, foi aquilo que a gente comentou hoje. Foi uma aula-terapia. Uma né? aula-terapia. Quando vem um aluno, eu não, eu não consigo deixar de uhum. dar aula. Meu atendimento envolve muito conhecimento. Uma aula-terapia. Então, obrigado, obrigado. Vai voltar para a praia grande agora? Agora vou voltar tá para a Aliviada, perto, Mais obrigada Com mais feliz, conhecimento. Com mais conhecimento. E você adquiriu o MDF, dores físicas, e o MAT, dores mate, emocionais. É, os dois. Okay. Conta sempre comigo. Bote o aluno, precisou mandar manda mensagem, que a gente está por aqui para te atender hum. e fazer de você uma, uma profissional 10 eu extremamente espero. capacitada lá em Praia Grande. Terapeuta de sucesso. Isso. Pessoal,brigadão. A gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.